Olá, bom dia, tudo bem com você? Não sei se você sabe, mas o ano que vem, 19, é, é, 2023, a rádio, a primeira emissão de rádio no Brasil fará 100 anos. Então isso é uma coisa bem interessante e um outro dado que eu descobri até para trazer esse assunto para você foi que nós temos no Brasil 100 mil rádios ou mais 10 em, mil. De, desculpe 10 mil rádios ou mais em funcionamento entre FM e AMs. Então esse é um dado muito interessante porque eu escuto desde a faculdade que a rádio vai desaparecer. Eu estou achando que a rádio não vai desaparecer nunca, né? Eu acredito nisso. Por isso, até para você entender melhor e eu também, eu estou aqui. A videorevista Revista Bem-Estar está aqui conversando com o diretor da rádio Novo Dia, a Maurí Tirapelli. Obrigada por nos receber, Maurí. Prazer recebê-los aqui, Cida. Muito obrigada. Então, para a gente conversar justamente sobre esse assunto, Mauri, você tem, eu sei que você é um homem de rádio, você era empresário, mas está há muitos anos. Você tem quantos anos de rádio, de mercado de rádio? 30 anos. 30 anos? Está ficando zeinha, hein? <risos> Verdade. 30 anos. Que visão que você tem da rádio hoje no Brasil como veículo, eu diria? olha, eu, o rádio uhum. ele tem algumas características sim. que nenhum meio de comunicação tem, uhum. né? primeiro ele a instantaneidade dele é uma sim, coisa sim. fantástica sim, né? sim, sim. É, isso que você falou, eu quero pegar um gancho nisso uhum. é, eu também ouço isso desde que eu vi é, eu imagino, o rádio imagino. E ele vai acabar né? uhum. com o advento da, da, da televisão, sim. aí todo mundo apavorado, né? olha, poxa, eles têm o áudio e também tem a imagem, uhum. então o rádio Tá fadado acabar. Nada disso, o rádio cresceu. cresceu. Quando veio a internet, então, aí era realmente o fim do rádio. Ao contrário disso, a internet nos ajudou muito. Por quê? Uhum. Você hoje. Tem multiplataformas e pois o rádio está é. em todo lugar. E ficou tudo interligado, tudo interligado todo mundo conectado é onde? que é uma coisa muito democrática, Sim. não é? Você isso, entra ali e vê isso, entra aqui e é vê aquilo. Isso, isso é tão verdade que inclusive os institutos de pesquisa, e, e, e um deles muito focado Aham. em pesquisa de mídia, Aham. tanto de televisão quanto do rádio, Aham. ele passou... A, a, a pesquisar também A, a recepção via internet Pode... Que não acontecia olha, Que olha, era só uh -huh. o, a pesquisa em casa né? sim, E sim. aí ele mudou isso Claro, foi para o carro que, que eu acho que ficou uma coisa mais realista né? uhum, E sim. a internet hoje faz uma diferença muito grande Com os aplicativos, com sim. as páginas né, sim, Os sites, sim. enfim é, e as, e tomando... Fez o rádio crescer Claro, e tomando esse gancho, falando em Crescimento do rádio, etc., com, com isso tudo eh, vieram toda, todas essas segmentações, não é verdade? Sim, é, é. Eu acho muito interessante, né? Uhum. É, você já foi CBN, você passou por outras rádios. Sim, tipo, passei então. pela, uhum. pela Rádio CBN, pela Rádio sim, Globo, sim. a antiga Rádio Tabajara, em Londrina, sim. a Rádio Cruzeiro do Sul. Nossa, que beleza que, que era é. essa rádio! É, é, no nosso tempo, a Rádio Cruzeiro ah, era a nossa, era. A era. nossa musical. É, né? eu gostava. Passeava, eu rádio, sinceramente dizer. adorava. Isso. isso né? Dá um certo, rádio. uma certa saudade. Sim, essa rádio aqui. foi minha também. Ah, é. muito legal, muito é. legal. Então, nessa segmentação toda hoje, até porque você tem um slogan para sua rádio Novo Dia, que é uma rádio cristã. Oh, gente entender, para eu entender e para você entender também, diz o que o que, que isso é, significa exatamente? Na verdade é, a partir do ano do, do, dos anos 2000, né? De, uh -huh. de 2000 para cá, na verdade é, foi se entendendo que a segmentação era necessária, Entendo. porque todo mundo Entendo. fazia a mesma programação, sim, né? sim, E aí as rádios começaram a buscar os seus, os seus focos de trabalho, uh -huh. né? E nós, a gente já vem estudando Há algum tempo esse segmento cristão Intense. diferente de gospel né? É, do isso é óspel... bom você falar nisso Porque as pessoas me Mistura. um pouco ah. O gospel, ele está focado na crença evangélica Certo Na verdade, nós falamos do evangelho certo, Mas de uma certo. forma cristã Entendi Nós queremos atender o público católico, romano Nós queremos atender o evangélico ah. Nós queremos atender aquele que tem afinidade com a Bíblia Então, Entendi. nós não vamos falar nada contrário à Bíblia Entendo É, é... Mas nós vamos falar para todo esse público, nós não estamos segmentando o gospel, que é o que a maioria das emissoras de rádio que tem esse cunho cristão sim, fazem. Nós sim. não, nós estamos tratando é, é, a religião cristã. Entendi. Não temos religião na rádio. Eu queria que você é, é, é, é, Parece Essa que é diferença. Cultura, mas não uhum, é. Né? Uhum. Nós temos uma rádio prestadora de serviço, que esse é o papel sim. principal do rádio, né? nós temos informação, nós temos entretenimento, nós temos. É, dicas de saúde nós Justo temos uma grade que a... Atende ao interesse do seu ouvinte, sem dúvida. Exatamente. Uhum. A nossa diferença é que nós tocamos música cristã. Uhum. Seja o cantor evangélico, gospel, seja o cantor católico, carismático. Uhum. Nós tocamos uhum. esse tipo de música. Uhum. Né? Esse uhum. é o diferencial não é? da nossa. Eu rádio. acho bem interessante sim, isso. Sim. Ah, isso tem um estudo, na verdade. Né? Nós não fizemos. Certo. É claro que tem o coração, tem a vontade de fazer. Uhum. Mas isso tem dados técnicos. A ah, que... isso que eu queria te perguntar. Do perfil desse público claro, claro. De consumo, porque como mídia Você realmente precisa ter isso Claro, né? nós precisamos ter audiência claro, né? claro. E aí assim, alguns dados Na uhum. verdade no Brasil nós temos O último censo de 2011 né? Nós estamos falando é, de tá muito longe. tempo atrás né? Nós é, estamos falando tá de longe. 10, 11 anos tá No entanto, esse censo já trouxe uhum. né, Uma média muito interessante Para Londrina é, é. é, Lá uhum. é, é, Esses dados trouxeram 29,7% por cento de pessoas declaradas evangélicas oh. Nesse tempo. Em Londrina? Em Londrina. Nossa, eu estou falando de bastante, Londrina. E aí isso bastante, remete para a região. Claro, claro. Então eu estou falando de Londrina. É, além disso, o, o movimento carismático dentro da Igreja Católica, é que forte. é um, um segmento que, que, que, que tem um pouco mais de afinidade com a nossa programação, volta a dizer, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de afinidade musical, sei, sei. a linguagem. É, e, né? e também de perfil de consumidor do seu isso, produto, da sua programação. Estou entendendo. Então, nós já tínhamos lá um, um, um dado interessantíssimo. A Igreja Católica é 60, quase 70% do público cristão no Brasil. E nós tínhamos é, quase 25% já de é, carismáticos que Nossa. têm um pouco mais de afinidade, Nossa. buscam um pouco mais esse tipo de programação. Então, uh -huh. nós fizemos um cálculo disso, nós vamos trazer uh -huh. é, uma... Probabilidade de audiência é muito grande, Sim. porque se você somar Eu esse imagino, público, hein? ele tem muita afinidade com o tipo de música que nós tocamos. Uhum. Aliás, ele ele ele prefere não ouvir outro tipo de música é essa. Você tem um horário? Me diz só assim, curiosidade pessoal, viu? Você tem um horário que você bata audiência, audiência maior? Esse é, é à noite, no interior. É à tarde? Não, não dá para saber. Na verdade, o rádio ele hum. tem, ele tem uma curva. Crescente de audiência é a, partir... a pessoa pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer lugar. Talvez lugar. essa verdade Ele tem uma curva e, uhum. e isso também é dado antigo Não tem nada recente Mas certo. ele tem uma curva que é a partir das 6 Até o pico máximo de audiência do rádio Entre 10 e 11 horas da manhã E aí certo. ele começa numa ascendência Entendi então, É... Isso já mudou bastante também. O rádio ganhou muita audiência. É, a gente estava falando sobre é, a pandemia. Sobre o crescimento essa dificuldade na pandemia. A pandemia. Ah, o rádio ah, cresceu, porque ah. ele é um veículo companheiro, ele é um veículo é. amigo. É, e depois no as pessoas caso, ou, escutam música em muitas plataformas sim, hoje em dia, né? Sim. Ninguém mais compra e põe na não. vitrola, não. Não sei como chama mais no Toca-Cedeira, sei lá. É tô, é o pendrive, eu estou eu eu, eu ficando velha. Estou ficando velha. Drive. Ou nem isso, né? É, lá pra, sei, para lá, sei lá assim, ó, ninguém vai. <risos> é, é. é que nós é. estamos lembrando É, nós estamos lembrando Isso aqui é um <risos> saudosismo jornalístico, <risos> gente é Perdoem é, é isso Mas, <risos> mas na pandemia é. o rádio cresceu E cresceu bastante por por essa questão da, de ser um veículo companheiro, né? Uhum. A instantaneidade dele ajuda também, porque uhum. a pessoa ela não quer só ouvir música, ela também ela, ela precisa de informação, claro, ela quer saber, claro. ela, quer, ela quer ter... Ela quer notícias próximas isso, dela, quer... porque na verdade o rádio talvez atenda essa proximidade. Eu acho que assim, tem rádio que está lá ligado nas notícias nacionais, mas nós temos sim. grandes emissoras sim, de notícias claro, nas boas nacionais, boas... Sim. Sim. Que, que tendem para a esquerda, para a direita para meio, isso não interessa a gente fica na emissora que se escolhe, que é isso que tem a ver com o perfil da gente né bem caso, interessante no Aham. nosso caso tem um dado interessante com relação Aham. à pandemia Aham. as pessoas, vamos ser sinceros, né? ficamos né? não vou dizer ficamos. as pessoas, ficamos. ficamos afavorados, ficamos né? ficamos. Ficamos, ficamos todos educados. e aí assim, a cabeça da gente é, entra é, em parafuso é, é. Entra. e o nosso tipo de programação ela vem preencher isso Entendi. Nós levamos sempre uma palavra de paz Nós lembramos, uhum. levamos uma palavra de, de De conforto Que as pessoas precisaram muito nesse momento Me né? diz uma coisa assim, pra gente até é, Encerrando a nossa conversa Mas é uma coisa que eu acho bem interessante Que é assim, pra sua vida pessoal O que que o rádio Como sua ferramenta de trabalho E tudo, ensinou sobre a vida Pra você? Pra mim? é Olha, primeiro A, a verdade de que tem Deus que se nos sustenta. Sim, né? sim. Segundo, ele é um, um, um veículo, e aí falando especificamente uhum, do de ar, ele é um veículo companheiro, uhum. né? Legal. Por mais que você Legal. esteja sozinho, uhum. dentro do seu carro, às vezes você está lá no seu quarto. Nós tivemos exemplos, um monte, né, de pessoas uhum. contraíram o Covid, a família não estava, ele ficava lá trancafiado. Nossa. Qual é o companheiro que ele tem? o é. o um radinho ele vai lá e ele. Uhum. Pode até. Tocar uma música lá no, no, na plataforma, jeito que você está falando Aham. Aham. Mas ali ele só está ouvindo a música O Sim. rádio não, o rádio leva a informação Leva uma palavra amiga, como eu estou dizendo E a Rádio Novo Dia tem essa característica né, De abraçar as pessoas, de trazer as pessoas para uma realidade Que o ser humano aprendeu na pandemia também né? Muito bem é, ah, Então muito é, bem. essa é a nossa mensagem, muito eu acho bem. que é isso que ele fez Pra mim. Ó, oh, gente, muito bem. Fica a dica de veicular aqui com meu amigo Amauri, tira Tirapele, né? E Rádio Novo Dia, para um novo dia. Até a próxima. Obrigada pela atenção, viu? Tudo de bom aí.